Olá, aqui estamos para mais um episódio do BMC Moment, em que hoje vamos falar do quinto pressuposto de marketing que deverá dominar antes de iniciar a sua estratégia de marketing, e vamos falar então sobre objetivos. Uma palavra sempre presente na nossa vida pessoal ou profissional, que consiste em resultados que pretendemos alcançar e que são expressos em número e em datas, num determinado período temporal, e que implica uma alocação de recursos, nem que seja algo tão simples como tempo. Um objetivo também pode ser de diferente natureza. Pode ser desde natureza financeira, marketing, vendas, eh, recursos humanos ou uma coisa tão simples como tempo. Por exemplo, dedicar um período de tempo à leitura. E os objetivos têm que ter cinco características fundamentais. Serem específicos, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e temporizáveis. Em que, é que consiste cada um deles? Específico, permitir que seja facilmente compreendido por qualquer pessoa. Mensuráveis, permitir identificar com rigor o nível de desempenho a atingir. Por exemplo, 10 minutos por semana para exercício físico. O objetivo 10 minutos. Facilmente é mensurável. Alcançável, ser é possível de alcançar. Não faz sentido ter um objetivo que depois nós temos a noção que não vamos lá chegar. Isto é desmotivante. Relevante, que incida sobre um tema que é relevante para a empresa ou para a pessoa. E temporizáveis, ter um período de tempo que não esteja indefinido porque caso o estiver indefinido no tempo, nunca vai ser alcançado. Deste modo, os seus objetivos têm de ser smarts, recordes, específicos, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e temporizáveis. E assim foi o tema de hoje, encontramos no próximo episódio BMC Moment. Até breve!